nossos maiores desafios no início da democracia corintiana era de levar ao conhecimento de todos o valor da nossa força, coletiva se possível, já que éramos uma ilha progressista no universo reacionário do futebol brasileiro. E isso nos tornava objeto e, muitas vezes, o único foco de toda a reação conservadora. E essa veio como um furacão, tentando nos intimidar e destruir. A gente não, não pode se omitir. O Gaviões, é uma das faltas principais lá que geração a geração, presidente a presidente que passa, que ela tem que assumir com muita propriedade, é a prevenção da violência na cidade. Isso é uma das pautas mais importantes do aviões. Tem é, discutir agora a democracia corintiana. Tem todo o sentido, na medida em que seja a discussão da democracia, num momento em que bando de gente está querendo fazer um terceiro turno, travestido, né? de medidas legais, como esse impeachment, que não tem nenhum fundamento legal. Né? Então, trate de ganhar a próxima eleição, não queira fazer um terceiro turno agora. Nós aqui temos como missão da gente fazer com que o nosso povo entenda que a nossa democracia ainda jovem, ela deve ser uma festa permanente, ela deve ser aquilo que a gente busca todos os dias ao acordar, e não esse exercício de ódio que está posto pelos adversários. Nós só vamos ganhar deles, e nós vamos ganhar deles, mostrando a eles que nós não entramos nesse discurso. Desde 69 que é né, acabar com as torcidas organizadas, os governadores passam, os, os presidentes passam, os deputados passam, e a Gaviões continua existindo, porque a Gaviões é do rei do povo, do povo, do, do povo brasileiro.